Olá pessoal, é, bom dia. É, eu espero que esteja indo live essa minha apresentação. É, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, é, representando aqui uh, várias organizações para dar essa editatona. Espero que estou, todos, todos estejam bem nesse período difícil que estamos enfrentando e que por isso Uh, nos fez, então, transformar essa editatona é, que seria é, feita presencialmente no Instituto Goethe aqui é, de uma forma online, remotamente. De qualquer forma, é, é muito bom estar aqui. Espero que todos gostem dessa apresentação é, e que, tenham, que nós, nós tenhamos uma atividade muito uh, boa. E aí, vamos lá. Vamos é, só para também deixar claro logo de, de, de começo, assim, é, vocês podem deixar comentários no chat, que eu vou ver é, e tentar responder. Como eu tô, vou, vou estar né, uh, trabalhando numa outra aba, com, uma, com alguns slides, talvez é, eu não consiga ver na hora os comentários, mas eu vou ficar voltando um pouquinho para dar uma olhada se tem algum comentário. Tá bom, Mas podemos conversar. Então vamos lá, vou aqui compartilhar minha tela com vocês e a gente vai seguir, então, a apresentação. Isso. Bom, espero que todo mundo esteja vendo. Nós estamos aqui, então, na editatona Mulher, Arte e História 1, que é uma editatona do Museu Paulista com o Wikimovimento Brasil. É, nós estamos aqui numa parceria com a Fundação Banco do Brasil e numa realização USP, é, Fundação USP, Goethe Institute, e com apoio do Art and Feminism. É, o Movimento Brasil é esse grupo que há vários anos age na Wikipédia, nas plataformas Wikimedia, e que faz atividades com diversas instituições culturais de patrimônio, além de várias... Uh, é, atividades e projetos educativos em várias universidades diferentes. Nós temos membros é, por todo o país. E eu aqui venho hoje representando esse grupo, principalmente. É, meu nome é Giovanna Fontenelle, é, sou jornalista, historiadora e estou é, em Projetos Wiki há quase dois anos e meio agora. É, eu comecei justamente num projeto com o Museu de Ipiranga, que vem até agora, né, que está se realizando no, no contexto dessa editatona, e esses dois anos e meio, basicamente, trabalhando com isso. E aí eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre eh, esse projeto do Museu Paulista, que ele se chama GLAM do Museu Paulista. O que, que é GLAM? O que, que é essa sigla GLAM? Essa sigla é Galleries, Libraries, Archives and Museums, que é a sigla em inglês para galerias, bibliotecas, arquivos e museus. É, que se trata de uma colaboração entre instituições culturais e editoras experientes do universo Wikimedia a fim de disponibilizar e compartilhar seus arteservos online sobre, sobre licenças livres para todo mundo. Ou seja, são projetos é, que, no contexto da Wikipédia, né, do Wiki, é, compartilha dados e imagens Uh, dessas instituições culturais, a fim de melhorar a informação sobre essas instituições na internet, na Wikipédia e na internet, né, nas plataformas do Wikimedia e na internet, uh, sobre essas instituições, e também colaborar com conhecimento uh, disponível, educativo para as pessoas, melhorar o acesso à informação na internet também. Né? E claro que GLAM é uma sigla que acontece que não só existe no contexto Wiki, mas existe também no contexto geral. É, outras instituições podem fazer Glans de outras formas, abrindo seus acervos na internet de forma geral, não só na Wiki. Mas nós temos esse esse esse especial que chama Glan Wiki, que é, é as instituições abrindo seus acervos dentro da, das plataformas do Wiki Media. E aí nesse contexto nós temos o Glan do Museu Paulista. É, que já vem acontecendo há alguns anos aí desde desde 2016 né em parceria com o movimento Brasil nesses dois nesses nesses vários anos é, foram mais de 23 mil imagens carregadas e disponibilizadas sob licenças livres no uh, repositório multimídia da Wikipedia né Wikimedia Commons e também perto desse número de 23 mil uh, metadados disponibilizados integrados e estruturados e até analisados no Wikidata, que é esse banco de dados aberto, livre e colaborativo, que é uma das plataformas que existem no universo da Wikipédia, né? no universo da, das plataformas Wikimedia. E além dessa disponibilização de imagens e de dados, esse glã do Museu Paulista também, como vários outros Glands, é, é, age na criação e na melhoria de conteúdos na Wikipédia a partir, então, desses dados, dessas imagens, todo esse conteúdo. E aí, é claro que, por conta disso, existem várias é, é, atividades educativas que acontecem no contexto dessa parceria. Né? Aqui do lado, é, né, em cima da imagem do museu, tem aqui esse atalho para a Wikipédia, como vocês também podem clicar aqui. Eu vou compartilhar aqui essa tela. Vamos tá compartilhando. É, aqui é a, a página do Glândia Museu Paulista, né, que vocês podem dá uma olhada, que há é 23 mil imagens até agora, e tem várias fotos da parceria, né, repercussão midiática, contexto e tal. E aqui, é, por exemplo, quando você clica em acervo, nós temos aqui várias possibilidades de é, lidar e mexer com a coleção que está disponível na wiki do acervo do Museu de Ipiranga. E uma coisa muito interessante... É, além de várias outras coisas que foram feitas né, nesse contexto, é que aqui temos todas as pinturas do Museu Paulista. E aqui vocês podem ter então acesso a todas elas. E aqui do lado tem uma né, uma uma, é, uma versão audível de algumas pinturas, que é, foi um projeto muito legal feito, uh, é, um, pro, um projeto educativo, educacional, feito junto com a Faculdade de Casper Líbero. É, em que a gente descrevia, então, algumas pinturas do Museu de Piranga. Então, só para vocês terem uma ideia do contexto educativo, então, do, desse projeto, que é muito legal, muito interessante. É, mas seguindo aqui com a apresentação... É, a gente está aqui, então, numa maratona de edição... Então, além de falar, né, claro, do Museu Paulista, que eu já falei um pouquinho e vou falar mais para frente também, um pouco mais, é, a gente está aqui para aprender a editar Wikipédia. Eu imagino que assistindo a esse vídeo, talvez tenham já editores bastante experientes, né, que provavelmente não vão precisar muito dessa, dessa explicação, mas também tem pessoas novas que estão chegando. Então, é, a nossa intenção é justamente ajudar essas pessoas a entender como que funciona, então, essa edição. Né, e ajudar elas a entrar nesse universo que, às vezes, não é tão óbvio, tão fácil, e a gente precisa, então, de uma ajuda para entrar. E por que que editar a Wikipedia? A Wikipedia ela é, a principal, é o principal local que as pessoas, hoje em dia, procuram por informação. Ela tem um papel fundamental na forma como as pessoas acessam o conhecimento. É, todo mundo aqui sabe que, quando você joga um assunto no Google, o primeiro resultado, muito provavelmente, é uma página da Wikipedia. Então, por isso, é, a Wikipédia se torna um dos sites mais acessados do mundo e é muito interessante porque não tem fins comerciais, né? Então, é por isso que ela, o Google acaba colocando as páginas da Wikipédia em primeiro lugar na pesquisa, porque ela, ela, ela não tem fins comerciais, tem um fim educativo ali, é uma enciclopédia colaborativa, então, aparece em primeiro, local, em primeiro lugar. E aí... Então, é um dos sites mais acessados do mundo. Geralmente, fica entre o quinto site mais acessado e o décimo site mais acessado. Depende do país, do local que você está ali é, falando especificamente. Mas, geralmente, a Wikipedia fica nesse, nesse local. Além disso, uma coisa é, bastante interessante de, de se falar é que a permanência numa página wiki ela é de quatro minutos. É, uma pessoa, né, uma pessoa que está lendo, a Wikipédia ela passa geralmente quatro minutos em uma página. E o que, que é isso? Né? A gente fala quatro minutos, a gente pensa assim, meu, isso não, não é um. um é, quatro minutos não é muito, né? mas na verdade é. é em, em tempos de, é, né, de, me, de mídias digitais, de plataformas, de redes sociais, é, a nossa atenção está cada vez mais é, disputada. Né? Então, é muito comum as pessoas, por exemplo, só lerem a chamada de uma notícia no jornal, de uma notícia jornalística, ou então, passar muito rapidamente uma matéria, uma matéria, as, as matérias costumam ser, têm tem, tem sido mais curtas, né? até por, por é, priorizar essa rapidez da internet. E aí, na Wikipedia, as pessoas passam quatro minutos na página, em média. Então, isso, na verdade, é um número bastante alto, e a gente consegue perceber, então, que a, a Wikipedia justamente tem, uma, tem um uma pegada diferente, assim, nesse, nesse nosso universo digital atual, né? E além disso, o que é muito interessante também, é que a Wikipédia existe em mais de 280 idiomas. Então, ela está pelo mundo inteiro, né? As pessoas do mundo inteiro acessam a Wikipédia. E ela é, uma, como eu disse anteriormente, uma enciclopédia que é uma plataforma colaborativa, ou seja, todo mundo pode contribuir nesses 280 idiomas. E aí, no caso da Wikipédia em português, nós temos mais ou menos um milhão de artigos e mais de 5 mil editores ativos, né? o que é muito legal também porque faz a nossa língua portuguesa uma das principais da Wikipédia e uma das mais acessadas e uma das que mais se escreve. E aí, apesar de se escrever muito na Wikipédia, né, é... por que, que nós estamos aqui fazendo esse esforço hoje para fazer uma editatona, uma maratona de edição com, falando de mulheres, né, no contexto das mulheres, é uma coisa que eu devia ter falado anteriormente. Esse evento, né, a, essa maratona que a gente está hoje, ela está acontecendo nesse mês de março, justamente por conta é, do mês do dia internacional da mulher e do mês internacional da mulher, né, que é, é março. E aí nós estamos fazendo várias ditatonas né, no contexto da usofania, é, é, da né, várias ditatonas no mundo lusófono, né, da, da, do mundo em português. É, e uma dessas maratonas é essa, justamente, e aí ela tem esse apoio do Wires in Feminism. E aí nós estamos aqui justamente para editar sobre essas mulheres. E por que essa atenção tão especial para as mulheres? Porque dentro da Wikipédia, cerca de 90% dos usuários são homens. Né, e isso, obviamente, não reflete a realidade de, de, né, da porcentagem de mulheres que existem no mundo, e também porque é, não só os usuários que, a, que a, ativamente colaboram com a Wikipédia, mas também o conteúdo que tem na Wikipédia também tem essa diferenciação. Né? Das biografias que existem dentro do Universo Wiki, né, das, 100% das, das, das biografias que existem, somente um quarto delas são biografias sobre mulheres. Então, é um número muito gritante isso. A diferença que nós temos de conteúdo. E somente 20% desse número tem fotos. E ter foto também é uma coisa muito importante, porque coloca ali a, a mulher num universo visual completamente diferente, né? Dá uma cara, dá uma, uma, uma identidade para aquela mulher que está sendo biografada, né? E isso acontece, né? A gente tem algumas, uh, algumas a gente acha que acontece por algumas razões, uh, uh, justamente porque a Wikipédia é um ambiente um pouco, pode ser, pode ser um ambiente um pouco desconhecido, requer algumas... É, algum conhecimento de códigos, como você vai editar, né? Claro que temos ali é, a ferramenta de edição visual, que deixa um pouquinho mais fácil quando você vai editar, mas quando você quer ir para algumas edições um pouco mais complexas e deixar a sua página mais bonita, isso requer um conhecimento que às vezes não é tão é, disponível para a gente, né? E ainda mais isso no contexto de Brasil, né? É uma coisa... É, é, pessoas que sabem... Sei lá, usar a internet, navegar pela internet. A outra é, de fato, ali colocar a mão na massa e mexer nesses códigos. E também, né a gente sendo que, sendo 90% dos usuários homens, isso se torna também a ah, Wikipedia se torna querendo ou não, um ambiente um pouco masculino. E isso às vezes pode trazer alguns problemas em a, talvez é, é, afastar um pouco as mulheres disso, né? Porque às vezes uma mulher está começando a editar, se ela deixou muito claro ali que ela é uma mulher no perfil dela, isso pode então Fazer com que alguns homens vejam que ela é uma mulher, e aí, né, achar que ela talvez não esteja fazendo um bom trabalho e ficar de olho nas edições dela, e isso às vezes cria um ambiente um pouco difícil. Então, por isso, que é, é, eventos como esse, que tentam mudar essa situação, são importantes, porque não só é, conscientizam os homens da plataforma, como também trazem mulheres para o movimento, trazem mulheres para essa plataforma para de fato ocupar esse local também, e dar mais espaço para outras mulheres se sentirem confortáveis ali. Então, por isso que né, eventos como esse são muito importantes, porque eles ensinam mulheres a editar. Né? Aqui, claro que temos homens aqui assistindo também o evento e participando da editatona, mas o foco é ensinar justamente mulheres a editar, e não só editar, como estimular mais usuários, ou seja, mulheres se identificando como mulheres é, dentro da Wikipédia e também uh, estimular a, a criação ou a melhora de páginas sobre né, sobre biografias de mulheres ou sobre assuntos ligados a essas mulheres, assuntos ligados a mulheres no geral. Tá? E aí, né, como eu falei, somente 20% das biografias têm fotos, então é, tem dois é, duas, dois projetos muito legais, que são esse, o Arts and Feminism, que ele, ele apoia e financia vários eventos como esse que está tendo hoje, e o Visible Wiki Woman, que trabalha então justamente para melhorar a quantidade de fotos que nós temos disponível, disponível é, dentro da Wikipédia. Tá? E aí, como que a gente pode, então, colaborar? É, Existem três maneiras, geralmente, que a gente uh, fala nesses, nesses, nessas editatonas, nesses eventos, que é, a gente pode colaborar melhorando verbetes que já existem, criando verbetes que ainda não existem na Wiki sobre assuntos diferentes, ou então traduzindo verbetes de outras línguas. Porém, hoje, nessa né, edição aqui, como nós estamos trabalhando com conteúdos do Museu do Ipiranga, nós vamos focar somente na melhoria de verbetes que já existem dentro da Wikipédia. Tá? Na página do evento, ali na aba de cima, eu vou mostrar daqui a pouco. É... é nós temos já separado, tem, uma, tem algumas tabelas com verbetes que nós, então, podemos trabalhar durante esse dia, tá? E aí, uma, uma, a maneira de trabalhar, de melhorar verbetes, é adicionando referências, expandindo o texto com mais informações, e inserindo imagens do Wikimedia Commons. Talvez seja um pouco difícil hoje inserir imagens do Wikimedia Commons, justamente porque, como a gente já vem nesse trabalho com o Museu de Ipiranga há muito tempo, é, as imagens já estão no Commons e elas já estão sendo usadas já estão né, sendo utilizadas nesses verbetes, nessas páginas. Estou é... checando aqui, se não tem algum comentário. É... Com relação às regras, né? porque a Wikipedia é então, esse local colaborativo e aí todo mundo que é, tem um pouco de desconhecimento de como a plataforma funciona, às vezes vem com aquele papo de ah, é a Wikipedia não é um local confiável, porque é, qualquer um pode editar, então qualquer um pode escrever o que, quer, o que quiser ali, pode então ter informações erradas, isso não se dá totalmente, não é totalmente verdade. É claro que nós temos essa impressão assim que a gente chega por, por desconhecimento, mas na verdade aqui existe todo um universo por trás da situação de usuários que justamente verificam e fazem é, uma, uma, uma análise da, do conteúdo que está sendo escrito o tempo inteiro, para ver então se esse conteúdo está seguindo, seguindo as regras é, de verificabilidade, de normas de estilo, de referências, para estar ali na Wiki. Então, por exemplo, uma, um vandalismo que é feito numa página que é muito acessada, esse vandalismo provavelmente vai ser revertido, mudado e alterado. E voltado, a página volta para, a sua, para o seu estado anterior desse vandalismo muito rapidamente, justamente por ter esses usuários que estão ali o tempo inteiro é, verificando é, esse conteúdo. Né? Para vocês terem uma ideia, eu vou aqui é, compartilhar uma outra página aqui. Aqui, quando a gente entra na Wikipedia, nesse lado aqui esquerdo, Uh, tem várias páginas, né, e uma das páginas é Páginas Novas. Quando você clica aqui, você consegue ver é, todas, as todas as páginas que estão sendo criadas na Wikipedia nesse momento. Então, esses em amarelo são usuários novos. E os que não estão em amarelo são usuários mais antigos. E aí, por exemplo, um usuário que é mais antigo e que está, então, patrulhando e analisando esses conteúdos para ver se não está tendo então, é, vandalismo, ele pode, por exemplo, usar essa página para acompanhar se, por exemplo, é, essa última edição que está em amarelo de um usuário novo, foi uma edição boa ou não. E aí, se for uma edição ruim, se for uma edição que não é, trouxe referências ou que colocou então ali um, um conteúdo que era inapropriado, ou um vandalismo, ele pode entrar, dar uma olhada e então reverter esse conteúdo. Então a Wikipédia ela está ali o tempo inteiro sendo uh, acompanhada, né? É um, é um, é um total é, ele tem para é, assim, tudo que você faz está sendo vendo o tempo inteiro, está sendo visto o tempo inteiro, né? Então é muito difícil que um vandalismo fique ali o tempo inteiro, fique ali né para sempre ou fique ali durante muito tempo. Ele vai ser em algum momento revertido e aí é, é, é, é difícil que então as pessoas tenham um acesso, de fato, a uma informação errada. Né? Pode acontecer, claro, está suscetível a isso justamente por ser uma plataforma que é aberta, colaborativa, mas a, as chances de que alguém vai lá e vai mudar esse conteúdo para o conteúdo certo são muito grandes também. Né? Então, o que, que a gente o que que a gente quer ali? É um conteúdo que colaborativamente é construído e que então tem mais chances de ter mais informações corretas e ser, e ser maior e mais rico ou então vamos desistir porque tem algumas pessoas que fazem vandalismo. Né? Então não vale a pena, é melhor a gente arriscar e ter esse conteúdo grande, melhor e rico em vários aspectos do que é, simplesmente desistir por causa de vandalismo de poucas pessoas. Né? Daí vou voltar aqui para a apresentação. Então para editar nós temos algumas regrinhas, né, como eu disse. Nós temos que seguir algumas normas de estilo, né, que são os padrões das páginas Wiki. O que, que é isso? Né? São, por exemplo, vamos abrir aqui uma página. Vamos abrir uma página então de uma pintura do museu muito conhecida, né? Que, Independência ou morte, é a tela do Pedro Américo. Se vocês é, olharem essa página, ela tem um estilo muito específico, como todas as páginas da wiki, em que nós temos aqui uma introdução, que é bem grande, é aliás, a introdução aqui dessa página, com uma caixa lateral de informações, esse, esse índice aqui, e aí essas seções, né, essas subdivisões. Então, aqui temos autor, contexto, descrição, recepção, análise... Isso é, uma, é um estilo, uma, um, um estilo bem, bem característico de páginas de obras de arte. Né? Então, tem análise, pesquisa, autor, mas, por exemplo, uma biografia de uma mulher. Ela provavelmente tem ali a história da mulher, ou a, sei lá, a vida acadêmica. É, então, tem várias é, possibilidades que a gente pode... Vou pegar uma página. Uma biografia de mulher. Por exemplo, aqui temos a página da Tarsila do Amaral. Né? Como eu disse, também tem uma introdução, um índice e essa caixinha aqui do lado. E aqui temos biografia, família, estudos, né? essas subseções que tem aqui. Representação na cultura, obras, que é uma coisa bastante importante, e referências. Né? E várias outras, na né? bibliografia também, várias outras uh, sessões importantes que a gente tem que colocar necessariamente em páginas do Wiki, né? como categorias, é, a referência é, é importantíssima, eu vou falar já sobre isso, né? e algumas imagens aqui do lado, também é sempre bom, né? em páginas bastante grandes. E além disso, seguindo aqui a apresentação, é uma, uma outra norma é a verificabilidade, ou seja, todas as informações são adicionadas... É, pode ser checada e diferenciada por aquelas fontes que vocês estão usando, ou seja, tudo, tudo que se escreve na wiki tem que ter uma referência. E essa referência, geralmente a gente fala, né, que para ficar em um estilo melhor vai no final do parágrafo. Pode ser também no meio do parágrafo se o parágrafo for muito grande, mas a nossa regra é que, né, uma regra ali é, de estilo meio que é, acertado pela comunidade, no final do parágrafo é um é um bom local. Justamente porque a gente sabe que toda a informação que vem atrás dessa referência, é, do parágrafo para trás, ela é equivalente a essa referência. Né? Então, por exemplo, aqui nesse, nesse parágrafo não tem uma fonte. E aqui, então, tem um, um sinal de que aqui essa informação não está referenciada, então alguém precisa, então, procurar uma fonte para por aqui e, de fato, verificar se essa informação faz sentido de acordo com a fonte. Então é o tempo inteiro essa informação sendo ali é, referenciada e checada e verificada. Né? Nenhuma informação está à toa na, na Wikipédia. Além disso, mais duas outras regrinhas muito importantes, é, não se pode fazer pesquisa inédita e colocar pesquisa inédita. É, colocar não, pesquisa, colocar pesquisa inédita, não, fazer pesquisa inédita na Wikipédia. É sempre muito importante que a gente procure fontes é, certas. O que, que é isso? Que não sejam fontes primárias de informação, por exemplo. A gente vai, é, se a gente estiver tratando de uma mulher que ainda está viva e tem um site na internet. Nesse site dela fala várias coisas sobre a carreira dela, sobre a vida dela. Esse site não é uma fonte ideal, porque é ela mesma falando sobre ela. Então, ela pode muito bem... Uh, Mentir alguma coisa, ou então esconder alguma coisa, alterar alguma coisa. Quando nós então, temos, por exemplo, fontes de veículos jornalísticos, matérias, pesquisas, geralmente essas fontes, que são fontes terciárias de informação, que são as fontes então ideais da Wikipédia, elas, elas passam por todo um processo, um trabalho é, de pesquisa e de é, verificação e checagem de informação. Então, a gente tem mais confiança de que essas fontes estejam de fato dizendo a verdade ou aquilo que é mais relevante sobre aquela pessoa. Então, é, geralmente, a gente diz que as fontes é, que são mais apropriadas são essas, né? Fontes de veículos jornalísticos e fontes de pesquisas acadêmicas. É, uma coisa que é muito importante a gente falar com relação a isso também é que, por exemplo, é, por causa né, dessa questão da informação hoje em dia ser uma coisa muito complicada, fake news, é, né, o mundo atual, mídias sociais, é complicado. Então, nós temos que tomar cuidado também no momento de é, selecionar essas fontes, né, ficar sempre de olho para então notícias falsas, é, escolher então um veículo que seja de fato que você saiba ali dar uma olhada no site, que, né toda a área do site para ver que é, de fato, um site confiável. Então, também por conta disso, a gente acaba então, não usando muito blogs na Wikipédia porque blogs também, qualquer um pode editar. E ao contrário da Wiki, que todo mundo pode editar, mas tem ali um processo de verificação, de fontes, de referência, de vários usuários checando aquele conteúdo, um blog não tem isso necessariamente, geralmente escrito por uma pessoa só. Às vezes, até a informação dali está, de fato, certa poderia até ser usada como referência, mas a gente não tem como saber de fato. Né? Então, não é, não é a fonte é, ideal para essas condições. Né? Então, a gente acaba não usando é, é, páginas do Blogspot, do WordPress, para referências, né? não são boas referências. E por conta disso também, acaba que nós não usamos, é, por exemplo, uma pergunta que sempre vem nessas, nesses exemplos, ah, pode usar vídeos do YouTube? O vídeo do YouTube também não é uma referência adequada, né, aceita. Além disso, uma coisa muito importante é a imparcialidade. Né? Nós estamos aqui numa enciclopédia é, em que várias pessoas escrevem e várias pessoas vão ler também. Então, ela não está ali é, para ter opinião. Né? A gente não está ali para colocar nossa opinião pessoal. A gente está ali meio que quase como um trabalho entre aspas, né, jornalístico, de tentar chegar no meio termo, numa imparcialidade ali, para escrever sobre aquele conteúdo. Isso é muito importante em páginas que, de fato, por exemplo, páginas políticas, que têm a ver com pessoas políticas, ou com assuntos políticas. Isso geralmente, assim, claro que quase todos os assuntos né, que existem tem como a gente ser parcial, mas principalmente nesses conteúdos que são mais né, quentes, assim, no calor do momento. É, inclusive, é uma, uma, uma coisa bastante comum na Wikipédia é que páginas que estão muito suscetíveis a vandalismos, por exemplo, na época das eleições, é, os presidenciáveis, ou né, as pessoas que estão sendo eleitas e tem páginas na Wikipédia, geralmente elas ficam muito suscetíveis Então a vandalismos, ou então pessoas que entram e colocam a opinião delas, e essas páginas passam a ser protegidas. Né? Aparece no canto superior direito um cadeadinho em que só uh, usuários específicos conseguem mexer nessas páginas e então editar. Justamente para tentar manter no controle essa questão do vandalismo ali nessas páginas que estão tão, tão suscetíveis. Né? E aí, então, como que a gente pode é, começar a editar? É, a gente aqui no nosso evento, a gente indica que se crie uma conta de e-mail com nome de usuário e senha. É claro que dá para fazer edições sem essa identificação, mas como a gente está aqui nesse evento que justamente quer acompanhar as edições, quer saber o que cada um fez, quer também estimular usuárias novas a ter contas Wiki, a gente indica então que se faça, que se cria uma conta. Né? Aí eu vou ensinar aqui rapidamente para vocês como que a gente faz. Que a gente cria essa conta. Vou compartilhar aqui minha tela. É, eu estou aqui na página, abri uma, uma guia uh, nova em que eu não estou logada. Então, entrei na página da Wikipedia, na página principal da Wikipedia em português. E aqui no canto direito superior temos uh, criar uma conta e entrar. Se você já tiver um, um login, você pode só simplesmente entrar, ou então você pode vir aqui e criar uma conta. E aqui, né, tem várias informações para quem está chegando na e Você pode, então, escolher o um nome de utilizador. Ó, já tem até o meu aqui. É, escolheu, então, uma senha. Confirmar essa senha. Colocar um e-mail. Você vê até que é opcional aqui, justamente, porque a Wikipédia tem esse lado também de, da pessoa, de ser, de ser meio anônimo, né? Tem muita gente que trabalha na Wikipedia justamente com essa, com essa opção. Inclusive, muitas mulheres acabam uh, utilizando a Wikipédia de forma... Meio anônima e sem, sem se identificar com mulher, justamente para evitar algumas, uh, alguns problemas, justamente por causa desse machismo que talvez exista ali na plataforma. Né? E aqui temos a parte né, do texto, é, dessa verificação de segurança. E aí, fazendo isso, você cria a sua conta. E é isso, estamos. Criamos a conta, né? Fingimos que criamos aqui uma conta, e aí a gente entra e faz login, né? só entrar aqui e é isso é tudo certo é opa só um minuto que saiu a minha aqui uh, além disso como nós estamos aqui nesse contexto dessa dessa atividade é, nossa atividade então tem tem, nós vamos fazer edições, então a gente tem que acompanhar essa edição. E nós temos também que nos inscrever, então, nessa atividade. Aqui temos um link para isso. Vocês podem clicar. É, aliás, esses slides já estão é, disponíveis na página do evento, se vocês tiverem é, acesso. Um pouquinho, um pouquinho é, aqui na página do evento, se vocês entrarem, abaixar um pouquinho aqui, inscreva-se aqui. Né? Então, essas, tem esses dois locais que vocês podem achar esse link. E aí, vocês clicam. Como eu já faço parte do evento, né eu sou uma das facilitadoras do evento, é, quando eu clico nesse link, não aparece nada para mim, porque eu já sou parte desse evento. Mas para vocês, vai aparecer, então... É, permitir, né, que é para permitir que esse evento acompanhe as suas edições, vocês clicam em aceitar, ou então se tiver em inglês, em alol, e, é, e aí é isso, né, vocês podem, então, aqui tem a página do evento para vocês voltarem, né, inclusive aqui tem vários outros links que vocês podem dar uma olhada depois, eles todos estão também disponíveis na página do evento, tá? Hum. E aí, tá, você foi lá, se inscreveu no evento, é, e aí a gente quer, então, escolher um verbete da lista, nós temos essa lista na página do evento, para trabalhar. Então, a gente pode clicar aqui, e isso, então, vai para essa página aqui, que é a página de tarefas. É, quando vocês estão aqui na página do evento tem esse cabeçalho em cima, né, que tem sobre o evento, e aí uma outra aba, que é uma aba de ajuda, né, sobre como que você pode dar início Wikipédia, na Wikipédia, e uma outra aba de tarefas. Então, temos aqui a página de tarefas, em que estão divididos em duas partes, em listas de verbetes a serem melhorados e listas de verbetes a serem criadas. É, como eu disse, essa, essa maratona, esse evento hoje, ela... Ela tá, ela, ela, nosso intuito aqui é melhorar verbetes que já existem. Mas tem essa outra seção de verbetes a serem criados que eu já vou explicar porque ela está ali e é, o que a gente pode fazer com ela, certo? Mas vamos manter o foco nesse verbetes a serem melhorados, tá? Aqui, quando a gente clica em expandir, né, a gente pode expandir... Opa, expandir aqui é, todas essas abas. E aqui nós, nós temos, então, todas as páginas que podemos trabalhar. Temos aqui pinturas do museu, são quatro pinturas, e uh, algumas artistas mulheres, que são seis artistas mulheres. É, aqui figuras históricas, que têm a ver, que têm a ver com, uh, com o, as, o contexto histórico do museu. né? Então, aqui também seis uh, figuras históricas mulheres e algumas, algumas listas de pinturas que né, a gente tem disponível sobre essas artistas que estão aqui em cima. Né? Então, vocês podem escolher um desses conteúdos para trabalhar. Temos aqui é, o Wikidata, que é uma dessas... Uh, Oi. Desculpa. Desculpa gente. Ah. Deixa ficar tá indo certo Ah. A tela do computador não está aparecendo na live, vamos ver. Aqui está aqui aparecendo, né? Desculpa, eu acho que eu parou de compartilhar em algum momento e aí eu não verifiquei. Deixa eu só ver em que momento... Da transmissão, parei. Para eu voltar, então, é, a mostrar para vocês. Desculpa, gente. Como escolhem os tópicos. Tá. Então, vamos lá, vou voltar um pouquinho. Uh, aqui está aparecendo a tela, mas eu fiz certo. Depois que a gente se inscreveu, então, na atividade, pelo que eu entendi, até essa parte é, a gente. É, eu estava mostrando a tela. Então, aqui, clicando em verbetes. Lista de verbetes. É, aqui, na página do evento, nós temos então essas, essas, uh, essa aba em cima, em que nós temos, então, falando sobre o evento, né, a página principal. Essa outra, essa outra aba de ajuda. Então, para quem está entrando é, na Wikipédia e quer alguma ajuda para alguma, alguma informação, alguns. É, né, ajuda para começar. Tudo bem que esse evento é sobre isso hoje, mas caso vocês queiram voltar a isso depois, em essa página. E tem aqui a outra aba de tarefas, então. Então, aqui a gente pode, é, aqui desse lado é, direito, é, abrir essas, essas abazinhas que estão aqui ocultas. Nós temos, então, duas formas aqui. Nós temos lista de verbetes a serem melhorados lista de verbetes a serem criados. É, essa lista de verbetes, como eu disse, né, a, a, a gente vai trabalhar aqui nesse evento hoje só com listas de verbetes a serem melhorados, mas tem uma possibilidade de a gente mexer com esses verbetes a serem criados. Tá? Eu vou explicar mais ou menos é, que, por que, que a gente tem esses verbetes a mais a serem criados. Não é o nosso, nosso foco hoje, mas tem uma coisa especial ali que a gente pode talvez fazer. Mas eu vou aqui focar nos listas de verbetes a serem criados. Então aqui temos pinturas, artistas mulheres, figuras históricas e listas de pinturas de mulheres. Né? Nós temos aqui é, quatro verbetes de pinturas é, que ou são no museu ou tem a ver com alguma coisa do museu, é, do Museu do Piranga Temos aqui seis é, artistas mulheres que nós podemos melhorar no contexto também do Museu do Piranga e mais seis figuras históricas mulheres no contexto do Museu do Piranga e do momento histórico e do contexto e local histórico que ele trata. Né? E aqui é duas listas de pinturas né, de duas artistas então, que estão no acervo do museu. Tá? É, como vocês podem ver aqui, nós temos o verbete, temos o item Wikidata e temos sugestões de referências. Né? Essas sugestões de referências então, é para justamente ajudar na criação na, na melhora dessa página, tá? Vocês também podem procurar na internet, como eu disse, é, por outras fontes, por outras referências, respeitando né aquela coisa da, do veículo jornalístico, da pesquisa, né? Um bom local para pesquisar referências é justamente o Google Scholar. O Google Scholar justamente porque tem essa nessa né, facilidade ali de encontrar pesquisas sobre é, esses assuntos. É, a própria página dos né, os próprios verbetes têm referências no final, então a gente pode, de fato, é, utilizar-se dessas referências novamente, dar uma lida nessas referências e encontrar informações que ainda não foram usadas no verbete, ou então clicar né, num desses itens aqui que eu vou explicar para vocês, o que, que é de uma maneira melhor. Eu cheguei a mencionar rapidamente é, é, no começo da apresentação sobre o que, que era né, o Wikidata, mas aqui vendo o Wikidata, quando você clica nele, ele é um banco de dados, né? Estruturado. Praticamente todos os assuntos que existem no mundo estão nesse banco de dados, né? E aí, como vocês podem ver, aqui tem um nome, né? é um item sobre, esse, sobre essa tela, né? Então aqui tem é, os vários. É, a, tem o, o rótulo, né? O título da obra e uma descrição em vários idiomas. Então, é, e aí tem as declarações. Essas declarações mudam de acordo com a língua da pessoa que está acessando esse conteúdo, mas a página continua a mesma. Né? Então, aqui tem várias informações que vocês podem também utilizar na construção dessa página é, wiki. Né? E aqui, geralmente, tem uma, no final, né, aqui, tem é, alguns itens de referência. Por exemplo, o identificador do objeto no Google Arts and Culture. Temos aqui uma, uma, uma página que vocês podem entrar e podem usar como referência. Né? Ou então aqui, é escrito na URL, também tem uma, aqui um, um artigo acadêmico falando sobre o assunto. Né? E outras referências aqui no meio. Né? Por exemplo, esse daqui, que também pode ser utilizado. E aqui também é uma, uma maneira fácil de encontrar algumas informações de forma rápida sobre, sobre a obra. Né? Informações, é, informações básicas sobre a obra. Além disso, como eu mencionei, nós temos, então, essa outra possibilidade aqui, que é a lista de verbetes a serem criados, é... que não é o nosso foco aqui hoje, nesse, nesse evento, mas a gente, se alguém quiser tentar é, escrever um desses verbetes, nós colocamos aqui justamente porque são verbetes em que nós não conseguimos escrever anteriormente, por falta de fontes, de referências, mas se alguém quiser, tentar escrever sobre uma uma dessas artistas mulheres é muito bem-vinda muito bem-vinda ou bem-vinda né é, a tentar criar e se a pessoa conseguir criar uma dessas é, uma dessas mulheres aqui seguindo claro as regras uh, da Wikipédia, de referência e de estilo etc a gente vai dar uma camiseta para essa pessoa né? do mesmo jeito que também a gente vai dar uma camiseta para quem escrever mais bytes, escrever mais caracteres na lista de verbetes a serem melhorados. Então, aqui no evento, nós estamos é, oferecendo, premiando duas camisetas. Então, para é, pessoas que estão participando do evento. E essa camiseta, ela, ela é a camiseta do projeto do Wikimovimento Movimento Brasil com o Museu do Pirâmide. Então, é uma camiseta bem bonita. Tá? Eu queria uma, então... <risos> É, quem for é, participar do evento tem que, então, tentar essa camiseta, porque ela é muito linda, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, a compartilhar a tela da apresentação. É, como eu também disse anteriormente, é muito importante que a gente pesquise e selecione fontes confiáveis e verificáveis para sustentar o texto que está sendo escrito. Então, jornais, livros, publicações acadêmicas, artigos, é... São fontes terciárias e que são as fontes que a gente tem, então, que usar. E a maneira que então a gente começa é... é vamos aqui também compartilhar a tela novamente. Nós temos algumas maneiras de começar. É, Para quem está chegando agora, a gente geralmente... É, sugeste, su, a gente sugere que a pessoa começa, então, pela página de testes dela. O que é essa página de testes? Aqui, né, na parte superior da tela, é, nós temos aqui várias opções, como contribuições, né, discussão, preferências, né, que são configurações. Uma de, um desses links é o link de páginas de testes. Para quem entrou agora, para quem é um usuário novo, esse link vai aparecer em vermelho, e não vai ter nada lá quando vocês clicarem pela primeira vez. Vocês vão ter que criar essa página. Quando eu clico aqui, aparece a minha primeira página. Que eu, a primeira página que eu fiz na Wikipedia, né? Que é, foi sobre esse, esse local aqui, esse, esse conjunto de instalações. É, mas para vocês vai aparecer uma página em branco, né? Eu vou colocar, vou mudar aqui a minha URL. É, é, como da minha URL para um número diferente. Então, justamente para criar essa página. Então, aqui nós temos essa página de testes, que é onde eu sugiro que vocês comecem. Essa página de testes, como o nome sugere, ela é para vocês testarem as edições. Ou seja, ela é uma página de rascunho. Então, quando vocês fazem uma edição aqui e escrevem alguma coisa, Nenhum usuário pode vir aqui e criticar ou mudar o que você está escrevendo. Porque é justamente uma página de rascunho que você tem a liberdade de poder escrever e testar é, aquilo que você está fazendo na Wiki. Então, como vocês são usuários novos, usuários ou usuárias novos, é, isso é um aspecto muito importante, porque se você for fazer uma edição num, é, numa página que já existe, é, isso pode ser um pouco complicado, justamente porque você não está acostumado com o estilo, com as regras e com, é, com essas pequenas é, complicações que existem na Wikipédia, que nós vamos, então, tentar passar por elas aqui hoje e eu vou ajudar vocês. Né? E aí, tem duas maneiras de criar essa página. Tem aqui criar e criar código-fonte. O que são essas duas coisas? Né? Você clica aqui e aí aqui você pode escrever alguma coisa, escrever, ou então pode, Giovana, que é o meu nome, é uma jornalista. Claro que aqui eu estou escrevendo sobre mim, mas né, não, não é o ideal, né, eu, não, eu nunca faço isso, não, não é o que você tem que fazer nessa página de testes, mas aqui você pode, então, é, mudar essa informação, por exemplo, colocar coisas em negrito geralmente o nome, o título da página, né? geralmente não sempre, é, esse título vem em negrito, e aí outras informações você pode né colocar elas como você quiser, mas claro, seguindo as regras Viki. É, aqui nesse lado, nós temos então as, a, a parte que nós selecionamos aquelas subdivisões é, que formam o índice da página. E aqui nós temos esse, é, essa... essa essa imagenzinha aqui, esse ícone aqui, que é justamente para colocar links para outras páginas do Wiki, conectando, então, todo o conteúdo que existe na plataforma. Então, aqui eu coloquei que eu sou uma jornalista, porque Giovana é uma jornalista, então, é, a gente clica aqui, e aqui vira um link, então, para a página jornalista. Né? Aqui nós temos, então, a parte de citar, que é onde a gente coloca as fontes, as referências, né? e aí tem Três maneiras. Aqui tem automática, em que você simplesmente copia a URL de uma página, que você vai usar como referência cola, e deixa a Wikipédia criar essa referência para você. Ou então, de forma manual. né Por exemplo, aqui, se você seleciona um livro, você coloca, então, de forma manual o título da obra, o último nome do autor, o primeiro nome do autor, a editora, o ano de publicação, local. Vocês podem até adicionar mais informações, por exemplo, colocar o RL se esse livro estiver é disponível online. E aí, depois que você escreve, né, tem várias coisas aqui que são obrigatórias, você, então, insere é, essa referência aqui. Né, e ela, então, passa a estar aqui. Caso você está lá, vários parágrafos uh, no texto, e você quer, então, utilizar uma referência que você já colocou, você vem aqui em reutilizar, e aqui vai aparecer todas as referências que você fez, e você pode só clicar nessa referência e utilizá-la de novo, tá? Eu vou, inclusive... É... Vou, inclusive, mostrar isso numa uma página que já tem textos escritos, justamente porque nós vamos aqui trabalhar hoje... É, em verbetes, em páginas que já são já, já existem na, na Wikipédia, né? Então, por exemplo, vocês entram aqui em editar. E aqui vocês podem, é, de forma bastante simples, fazer é, alterações nessa página. Né? Então, por exemplo, aqui é, é São Paulo. São Paulo não está é, com um link para a página de São Paulo. Né? Então, a gente pode colocar aqui, eu não sei se a pessoa que, tá, que escreveu essa página escreveu São Paulo querendo dizer a cidade ou o estado, mas vamos supor que ela escreveu sobre é, no contexto da cidade de São Paulo. Então, a gente seleciona a cidade de São Paulo e coloca então aqui a cidade de São Paulo. Então, o século XIX, por exemplo, é uma opção. É, a gente pode, então, também selecionar outras... Além de descrição e contexto, eu quero colocar um parágrafo, um, um, uma seção de histórico. Então, eu posso vir aqui e colocar histórico. E aí, escrever alguma coisa sobre o histórico dessa obra. Né? Tem outras coisas aqui, como também é, marcadores. É, temos aqui algumas pré-definições para imagens, é, tabelas. Aqui do outro lado, temos é, categorias configurações avançadas, isso tudo também a gente pode mexer. Mas se você for um usuário novo, a cada que você fica justamente mais é, nessas é, opções principais aqui. Né? Então. Aí uma outra opção também é a edição em código-fonte. Como né, aqui a gente está lidando num contexto que talvez tenhamos muitos usuários novos, é, eu não indico é, essa opção porque é justamente mais complicado. A não ser que você já tenha um certo conhecimento sobre o assunto, sobre, essa, sobre esse tipo de edição. É, então, assim, se você tiver, claro que vai fundo. É, pode fazer, que não tem problema. Mas é, a gente não, não sugere isso daqui. Claro que, por exemplo, se você tiver na sua página de testes, e aí você... É, você aqui escreveu todo o conteúdo que você quer colocar naquela página que nós que já existe, que nós estamos melhorando. Né? Você escreveu um parágrafo sobre algum assunto. E aí você terminou de escrever e você quer, então, passar todo esse parágrafo para outra página. Você quer, então, levar suas referências, quer levar os seus links. Então, o que você faz é, é, é clicar aqui em criar código-fonte. E aqui vai aparecer, então, o código-fonte com... Né, todas as informações. Então, você pode vir aqui, dar um ctrl C e ir então, vamos, vamos fingir que eu estou aqui escrevendo sobre Dama Paulista. É, e aí eu decidi então que eu quero colocar aquele parágrafo que eu escrevi aqui na seção Histórico. Então eu vou aqui e dou um ctrl V e colo. E aí depois terminei, está tudo certo, vamos fingir que está tudo certo. Eu vou aqui no resumo. Escrevo o que eu mudei e aí publico a alteração, tá? é, Claro que também nós podemos aqui, antes de publicar a alteração, clicar em mostrar a previsão. E aí, quando a gente clica em mostrar a previsão, ele mostra é, como que a página está ficando, né? Está desse jeito aqui. Claro que eu não vou salvar essa alteração, porque ela não está correta, ela não está dizendo nada com nada. Então, é, eu vou simplesmente sair dessa página cancelar Vamos lá. Uhum. Formar aqui na tela. Outra coisa muito importante é, é, na, nas páginas do wiki. Para quem é usuário novo, é, é para vocês saberem né, quem é usuário novo, é que nenhuma informação é, se perde dentro da Wikipédia. O que, que é isso? O que, que é essa informação que não se perde? Vou, então, entrar aqui no outro verbete. mesmo verbete no caso. E aqui nessa, na parte superior também, além de ler, editar e editar código-fonte, nós temos, então, essa páginazinha aqui que é a página de ver histórico. Dentro dessa página de ver histórico, nós conseguimos ver todas as pessoas que já editaram essa página, né? os usuários dessas pessoas, é, o dia e a hora que esse, essa, essa, essas edições foram feitas, o número de bytes que foram adicionados, é, o número de bytes que a página tem né, e o número de caracteres que foram é, adicionados. E aqui tem também o comentário que a pessoa fez, né? falando que ela mudou. E aqui também tem a opção de desfazer, né, caso essa alteração não seja apropriada. É, não seja apropriada. E aqui também, às vezes, tem também, é, né, quando a pessoa não deixa um comentário, tem o que, que a pessoa mudou de uma forma mais automática. Também, né. E aqui, por exemplo, dá para ver como que era a página anteriormente, antes dessa, dessa, dessa edição, comparando um antes e um depois, né. Isso é muito importante justamente para acompanhar essas edições, né? acompanhar o que, que o histórico dessa página, como que o, a construção desse conhecimento, esse conteúdo que está nessa página foi construído. Né? Isso é importante também para ver, por exemplo, tem alguns usuários que tendem a escrever mais sobre um assunto do que sobre outro, então para acompanhar também os usuários que estão na plataforma, né? isso é muito interessante. É... Além disso, uma outra página dentro da, do verbete, dentro do artigo, que é muito interessante, é essa página de discussão. No caso dessa, dessa página aqui, em específico, da Ma paulista 1808, a gente não tem uma discussão muito grande, mas tem outras páginas Wiki que elas, de fato, tem toda uma construção de discussão que os usuários fazem sobre o conteúdo que, tem, que deve estar dentro dessa página. Né? E aí, então, justamente, é uma página, página de discussão, é uma página para, os, para, para usuários é, usarem justamente para decidir o que, que entra e o que, que não entra é, nessa página. É, então, eu vou mostrar aqui uma página para vocês, que eu sei que tem bastante... Por exemplo, no, no quadro Independência ou Morte, é, essa página de discussão, é bem grande. e Os usuários estão aqui discutindo, e conversando é, sobre o que que deve e o que que não deve entrar nessa página, em que momento deve entrar, que imagens devem ser utilizadas, né? E aqui as pessoas podem chegar na conclusão sobre algum assunto, em algum consenso também, né? Então é uma página justamente para os usuários interagirem. Né? É bastante importante também. E aqui é uma, é uma, é, são conteúdos que são isso colaborativamente e tem que então entrar num consenso sobre alguma coisa, sobre o conteúdo que está sendo ali é, disponibilizado. Além disso, uma outra coisa muito importante também, na hora que você estiver escrevendo seu verbete, é sempre usar uma linguagem enciclopédica, ou seja, neutra, direta, clara, e baseada nas informações que você, então leu e recolheu e escolheu das fontes confiáveis, né, das fontes terciárias e boas que você está incluindo naquela página. Né? É sempre muito, muito importante prestar atenção nisso. Né? Então, E, além disso, também né, é, sempre pedir ajuda para um ekpedista, um ekmedista que você, que você conhece. Né? Nós estamos aqui, né, o pessoal do Equipmento Brasil e eu justamente para ajudar vocês, que são usuários novos e estão chegando agora. É, agora, eu terminei essa parte de ensinar vocês a, a, a editar na Wikipédia, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o contexto do Museu Paulista e mulheres, e represent, represent, representação e narrativas. Né? Geralmente, a gente faz esse tipo de apresentação um pouco ao contrário, geralmente a gente começa explicando o que é Wikipédia, o que é Glam. E aí, muda justamente para esse para esse assunto de agora, né? Falando sobre mulheres dentro do contexto daquela editatona. E aí, depois, a gente passa, então, a ensinar a editar. Só que como a gente está aqui nesse nesse evento diferente, que é remoto, então, né, a nossa é, o nosso jeito de lidar com esse evento mudou um pouquinho, então, eu deixei essa parte por último, justamente para que vocês, se vocês quiserem já ir editando enquanto eu falo, enquanto, né? Eu estou aqui falando sobre o Museu Paulista, vocês podem Mas eu acho que também é legal ficar com essa parte, que é muito interessante. Pelo menos eu, como também historiadora, acho muito interessante. Enfim, vou começar a falar um pouquinho sobre essa parte. Então, o Museu Paulista, ele é não só um museu, né? A gente pensa nele assim, ah, porque tem muitas obras de arte, então é um museu de arte. Não, ele é um museu histórico. O que, que é isso? Ele tem, é, ele tem uma narrativa que ele tenta mostrar. Né, ele tem ali objetos e pinturas e, né, que são é, é, escolhidas para estar nele justamente para retratar um período histórico dentro de um contexto de é, lugar e data né. Então ele é um museu é, paulista, ou seja, ele tem esse foco na narrativa paulista e tem um foco também, né, como é o Museu do Ipiranga, um foco, um foco no, ali na, na, na época da independência do Brasil, mas também em toda a história né, do, do Brasil nesses 500, 800 anos. E aí, é, bom, ele não surgiu como um museu histórico, ele surgiu é, como um, um museu de história natural e ele só ganhou então essa esse essa esse, essa característica histórica com seu segundo diretor que foi o Afonso Tonnet, é, em que ele foi ele então utilizou essa esse mandato dele para Reformular é, é, esse, o museu, né? Isso no, ali no começo do século XX. Então, quando ele entrou no museu como diretor, ele então pensou em montar uma narrativa da independência, né? Em montar uma narrativa da história do Brasil. Ele então contratou vários pintores é, para retratar a história nacional e ele escolheu como que esses pintores iam, então, é, fazer é, criar essas pinturas, né? E aí, escolhendo, ele então é, ativamente escolhe uma narrativa que ele queria é, mostrar para as pessoas. E essa narrativa se tornou, de certa forma, a narrativa, a narrativa oficial em que, que nós temos sobre a história do Brasil. Por exemplo, o Independência ou Morte, que foi feito um pouco antes né, desse diretor do Museu Paulista, ele não, não é, uma, não é uma, uma tela que... É, foi feita na hora, não é exatamente retratando de forma fiel o que aconteceu, mas, é, mas foi um quadro que foi feito e meio que se tornou como se fosse a representação oficial, quase como se aquilo de fato tivesse acontecido daquela forma de verdade. E esse diretor do Mido Paulista, ele de fato entendia isso muito bem, né? então ele montou essa história nacional de, justamente com um foco paulista dessa história, né, é, é, dando preferência, então, a personagens que tinham a ver com São Paulo, por exemplo, os bandeirantes, é, colocando, então, o local de São Paulo na importância dessa narrativa. Então, justamente por isso, então falando da independência, né, justamente porque o grito da independência aconteceu ali no Ipiranga, né, no Rio de Então é, mostrando a importância de São Paulo dentro dessa narrativa. Então, além disso, além de escolher a forma como, como que essa narrativa ia ser mostrada e construída, ele também escolheu os personagens destaques dessa narrativa. E essas, esses personagens vinham, então, dentro de pinturas históricas, e eles eram vistos, muitas vezes, como heróis. Né? A gente tem ali no Museu do Piranga o que a gente chama de eixo monumental, que são várias obras que se colocam dentro de um espaço específico do museu, que se tem essa narrativa, né, desde a da chegada dos portugueses no Brasil, ali os indígenas, e aí tem todos os responsáveis pela, pela fundação e construção desse país nos primeiros séculos, até chegar ali, né, no Independência Morte, que é a sala né, do, principal do museu, em que tem ali o grito, né, o brito da independência. Então tem toda uma construção ali, uma narrativa em que esses personagens são vistos e colocados como, como heróis. Nesse estilo de pintura histórica, né? E por que, que a gente está, então, falando sobre pinturas históricas de uma forma tão, uh, tão enfática? Né? Porque ele era considerado, e ainda talvez seja um pouco considerado, o estilo artístico mais renomado que se tem. né? Isso, principalmente, era o estilo, o estilo artístico mais renomado, principalmente ali no final do século XIX, começo do século XX, isso no Brasil, claro. E ele era o mais renomado porque ele era considerado ah, pelas, né, pelas academias de belas artes o mais rígido em termos artísticos e tinha uma tradição francesa muito forte. É, os franceses, né, Napoleão, né, na época né, dos, da, na época de Napoleão e depois de Napoleão, eles começaram então a, a justamente a trabalhar muito em cima desse, desse, desse aspecto, desse, desse contexto, né, desse estilo de pinturas históricas meio que criou-se uma tradição na França nesse estilo. E o Brasil seguia muito a tradição francesa também. Então, aqui no Brasil, é, esses essas pinturas históricas seguiam essa tradição. Muitas vezes os pintores que faziam as pinturas históricas no Brasil ou eram franceses ou então tinham estudado na França é, o estilo e as técnicas que se, que se ensinavam lá. E ali na França, justamente, eles usavam modelos vivos, para que os artistas pudessem treinar e trabalhar a técnica deles. Né? Uma coisa é você fazer um desenho, uma pintura, é, não se baseando em nada, e outra coisa é se basear em um modelo vivo. né? E como esses, essas pinturas históricas geralmente giravam em torno de uma figura principal, de um herói, ou, né, ou então de algumas figuras principais, esses modelos vivos é, eram de grande importância, porque... É, como a, a, uma das características da pintura histórica é ser ali o mais parecido com a realidade, né? Então, é, ter modelos vivos é, para aquelas que obras era mais ideal, porque você podia ali colocar o um modelo exatamente na posição do herói principal e aí, por exemplo, observar como que, sei lá, os músculos da daquele modelo se colocavam naquela posição, né? Então, ele tem uma, um retrato mais realístico o daquela realidade que os pintores estavam ali tentando representar naquela né, pintura histórica. Então, justamente no né, final do século XIX, começo do século XX, usando modelos vivos de geralmente homens, que eram né, geralmente os personagens principais desses momentos históricos, como que você, então, coloca uma mulher para participar desse, desse dessa reunião com um modelo vivo ali, né? Da, participar desse desse local em que se está olhando para um modelo vivo no para fazer aquela aquela obra né então isso não era muito bem visto então é, os artistas eram predominantemente homens né? não não se tinha mulheres justamente por ver essa é, essa utilização de modelos vivos como uma coisa complicada para mulheres que deveriam ser castas que deveriam estar ali é, não tendo contato com, com esses modelos. Né? Então, o que acontece é que, é, como a, a pintura histórica tinha essa característica de se utilizar modelos vivos, poucas artistas mulheres, ou nenhuma artista mulher, até o determinado momento, de fato fazia parte desse movimento de pinturas históricas. As mulheres artistas elas ficavam um pouco presas, então, alguns tipos de estilo elas faziam retratos, paisagens e naturezas mortas que eram vistos, vistos, vistos como estilos femininos e estilos menos implicados e complicados, então que as mulheres então, podiam se debruçar sobre eles. e uh, Não se tinha, então, mulheres uh, criando pinturas históricas. Isso foi mudar né, no final do século XIX ali uh, na França e no começo do século XX no Brasil, mas ainda demorou um pouco. É, justamente quando foram é, né, algumas, uh, teve uma academia, a Academia de Lêne, na, na, na França, que foi aceitando, então, mulheres é, para fazer parte dessas academias, e então, também fazendo parte desses dessas desses locais em que eles faziam a né, exposição com modelo nu, para criação de obras, para que elas pudessem, de fato, treinar é, essa técnica, né treinar a, a mão, treinar o estilo delas, para também é, retratar é, é, essas pinturas históricas da forma que elas deveriam ser criadas, né? que é o mais perto da realidade física possível daqueles modelos, daquela né, do que estava ali sendo representado. E isso se dá no Museu Paulista também, porque ali quando o diretor do Museu Paulista começa então fazer essa narrativa do que que ele quer construir uh, na, na, nas obras do Museu Paulista para essa nova né, estava ali. Ele estava sendo diretor do Museu do Ipiranga, justamente ali na época do centenário da independência, né? Então ele tinha que mostrar uma determinada narrativa sobre o que que tinha, que que tinha sido esses 100 anos de independência e o que que tinham sido esses últimos 400 anos de Brasil, né. Então eram caracteristicamente pinturas históricas e tinham assim, né? Uh, eu peguei aqui algumas artistas mulheres que estão dentro do acervo do museu uh, e a maioria a grande maioria delas são artistas que foram fazer parte do acervo do museu depois, né, a exceção, por exemplo, é a Tarsioza Amaral, que foi contratada justamente também por esse diretor, junto, por exemplo, com o José Washington Rodrigues, mas ela, apesar de ser essa artista super conhecida já na época, já em 1922, que também era, né, vocês devem estar muito bem lembrados que também era a época da do modernismo no Brasil, né? a Tarsila do Amaral fazia parte desse movimento e apesar dela ser essa essa artista reconhecida, ela ficou no Museu Paulista então só com construção de retratos, né? Ou como eu disse anteriormente era claro que tinha ali um mérito no retrato, né? Muitos, muitas obras do Museu Paulista são retratos, né? mas não tinha não era tão renomado quanto a pintura histórica como, por exemplo, um independência ou morte. E além de não ter muitas é, artistas mulheres, justamente por não ter artistas mulheres trabalhando com culturas históricas, também há pouca representação de mulheres nas pinturas do Museu Paulista. E, assim, eu falo Museu Paulista, mas isso é um caso da, não do Museu Paulista só, mas um, um, é um retrato do, do cenário artístico da época. Né? então é, tem poucas mulheres nas, no caso do Museu do Piranga tem poucas mulheres nas pinturas é, a gente dificilmente a, a gente encontra elas como tema central desses, dessas pinturas tem alguns retratos mas são, não são a maioria né? tem muito mais retratos de homens e quando elas aparecem nessas é, pinturas históricas elas geralmente aparecem como personagens é, meio que por fora da do tema central, né? ali personagens meio que figurantes, mas se elas aparecem de fato como figuras centrais, no caso do Museu Paulista, elas aparecem de três formas somente. Elas aparecem como figuras maternas, como figuras religiosas, ou como figuras, eu coloquei entre aspas, masculinas. Né? Ou então... No caso dos retratos, elas, né, que como é um retrato, acaba que a, a mulher que está ali ela é o tema central da obra, são mulheres aristocráticas. Né? É, então, como eu disse, elas geralmente eram, quando elas estavam nas pinturas históricas, elas geralmente eram personagens não principais, estavam ali meio que do lado, né, figurantes na, na obra, ou então elas eram escravas, índias e sem nome. Isso é bastante também, é, a gente consegue ver bastante isso nas obras do museu, um pouco mais para frente, até não só no momento ali do centenário da independência com esse diretor do Museu Paulista, mas também com artistas que chegaram depois, em que as mulheres geralmente elas eram retratadas como escravas índias ou simplesmente sem nome, ali, só uma uma pessoa que existia sei lá em São Paulo no século XIX, né? ali até um pouco para representar o estilo de roupa que as mulheres vestiam, ou algo assim. É, e quando elas é, apareciam como tema central era também muito característico além delas de se encaixarem dentro dessas três desses três temas específicos né de mulher religiosa né ou masculina elas então se elas não estavam dentro dessas três elas estavam dentro então de uma de um tema em que elas eram caracteristicamente representadas como é, numa posição de sofrimento ou de angústia ou um local frágil, numa né? uma pose caracteristicamente frágil e sofrida. É... No caso aqui das... Uh... Eu trouxe algumas pinturas justamente para a gente entender um pouco do que eu estou falando com elementos visuais. Aqui nós temos três obras do Museu Paulista, que estão ali no que eu falei, que é o eixo monumental, que né, tem as principais obras do museu, que tenta justamente montar essa narrativa histórica de formação e é, formulação do que é o Brasil. Né? E nós temos aqui essas três obras, que são três obras, coincidentemente, do mesmo artista, então a gente aqui é o Domenico Failucci, né E aí nós temos a primeira obra, que é o retrato da Leopoldina. Temos no meio a Maria Quitéria, e temos do outro lado a Joana Angélica, e são três obras, as únicas três obras é, que se tem, se não me engano, são as, as únicas três obras que se tem no eixo monumental de mulheres, e é, elas justamente representam isso que eu falei, né? a mãe, né figura materna da mulher, a figura religiosa da mulher, uma freira, e aí essa, essa aqui, que é bastante interessante, que é a Maria Quitéria, que é uma mulher, que entrou ali no exército, e aí ela tá ali numa figura masculina. E é engraçado porque ela justamente só foi é, representada dessa forma, justamente porque o Dom Pedro é, aceitou ela, né, deu as, as medalhas para ela, aceitou ela como uma pessoa ali no processo de independência, né? Então, só por isso, porque ela recebeu esse aval do imperador, que ela ganhou esse espaço de importância ali na história nacional na representação dessa história nacional, né? se não fosse por isso, provavelmente, se não fosse essa aceitação é, do, do, do Pedro I, provavelmente ela não seria considerada é, é, o suficiente para estar ali entre esses outros tantos heróis nacionais homens, né? geralmente bandeirantes e e aqui eu tenho mais outros dois exemplos em que nós temos aqui a Dama Paulista e o retrato da Marquesa de Santos, né? Ou seja Aqui a gente tem duas mulheres, uma que é sem nome, é só uma representação de uma mulher no, no, em São Paulo, né no século XIX, para entender como que ah, algumas mulheres se vestiam, como que elas podiam ser retratadas, né, como eu disse, é, é uma das, é, além da, de remontar a história nacional e a história paulista, é, o museu, o, ali, o diretor, tenta também montar uma construção do que que, do que que era São Paulo nesses séculos todos, né, porque São Paulo acaba ficando ali durante muitos séculos meio que à sombra de outras cidades, como Rio de Janeiro e Salvador, né, que eram capitais do Brasil, e aí, e, e São Paulo fica ali, tem toda essa importância, né, pra, pra, acaba tendo essa importância econômica mais para frente, por causa da indústria e do café, etc, e ali a gente tem pouca... É, poucos documentos que se falam justamente sobre São Paulo, né? então através das pinturas ele tenta representar São Paulo, é, muitas vezes até utilizando fotografias que foram feitas no século XIX para representar São Paulo através de pinturas, né? pintura mais do que a fotografia na época era considerado mais renomado e mais né, tinha ali tudo uma, uma coisa por trás, um elemento de uh, pinturas são mais bem vistas do que só uma foto, né então, ali tem ali a Dama Paulista representando mulheres em São Paulo, e aí nós temos retratos, né, que é a outra possibilidade, de mulheres da aristocracia, como a Marquesa de Santos. Né? E aqui eu também gostaria de falar rapidamente sobre é, aquele quadro que a gente viu anteriormente, né, que era da Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina, em que ela estava ali justamente. Uh, com Dom Pedro II no colo e com as filhas, uma pose extremamente maternal, né? Como se uh, esse quadro ali no eixo monumental estava justamente dizendo que o papel da Leopoldina nessa nessa narrativa histórica, o papel da, da Leopoldina na história seria esse de mãe, de, de ser mulher de Dom Pedro I, de ser mãe de Dom Pedro II, né? Ela ela não sairia dessa, desse papel dela mas é em, em, em contraposição, né, em um outro ponto nós temos aqui esse outro quadro, que é a sessão do Conselho de Estado, que não é um quadro do, do Museu Paulista, mas que merece aqui uma uma menção honrosa, porque é considerada a primeira pintura histórica feita por uma mulher no Brasil. Né? Quem fez esse quadro é a Georgina de Albuquerque. Ela então teve durante a carreira dela teve acesso então a, a a academias na França de pintura em que ela pôde desenvolver então é, o estilo dela com modelos nus e ela chegou então aqui no, no começo do século XX sendo essa pessoa que tinha esse essa familiaridade com, com pinturas históricas e modelos vivos e já era renomada já tinha ganhado alguns prêmios e foi então chamada em 1920 fez esse quadro em 1923 justamente é, retratando a Leopoldina uma outra postura, em um outro momento histórico. Enquanto o Domenico Fairlough fez esse quadro justamente no ano anterior, colocando a Leopoldina numa figura de mãe, né, de, uma, de esposa, de mãe, ali, a Georgina de Albuquerque veio e deu esse passo no sentido de mostrar a Leopoldina como uma é, uma mulher ali sendo ativa no processo de independência. Né? Então Ela está ali como figura central na obra, os outros homens que né, fazem parte aqui do Conselho do Estado, eles estão todos meio que numa posição de figurante, e isso é muito interessante de se pensar, porque até então as, as imagens escolhidas é, é, para representar o, o, é, o Brasil né, em pinturas históricas justamente colocavam a mulher como os figurantes, como esses homens estão aqui, e não como a figura central da obra. E outra coisa muito interessante é reparar na postura da, da Leopoldina, que ela está numa postura em que ela está ali sendo intelectual, pensante e calma, e refletindo sobre uma situação, e decidindo alguma coisa, né? E não como uma numa postura de sofrimento, de angústia, né? ou então, é, sei lá, fazendo alguma ação feminina, por exemplo, tocar piano, ou, ou, ou pintar... É, imagens de lá, é, retratos ou naturezas mortas ou fazer alguma atividade feminina. Ela estava ali sentada, sendo ativa nesse processo né? e conversando no, com outros homens, né, colocando ela justamente no mesmo nível desses homens e decidindo alguma coisa. Então são duas narrativas diferentes. E a gente pode se perguntar por que que é, o Toné escolheu colocar Leopoldina dessa forma, né, escolheu colocá-la como mãe. Ele sabia justamente que as obras do Museu Paulista ficariam ali como a representação do, do, do Brasil, né, de uma forma como referência para a população e referência para as pessoas que estavam ali não só visitando o museu, mas na construção dessa narrativa do histórico do Brasil. Né? E por que, que ele não escolheu representá-la dessa forma que a Georgina, né, praticamente ali no mesmo ano, fez? Né? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E além do mais temos aqui também, eu acabei cortando um pouquinho só justamente para mostrar o elemento principal de independência morte, que é o Dom Pedro I, ele está ali nessa posição de né, homem ativo, decidindo alguma coisa, a gente presta muita atenção nessa, ele tenta pass... a ideia que se passa é de uma ideia de força, de masculinidade, é uma coisa física até meio bruta, né? Você vê ali a posição dos cavalos, todos é, agindo e, e né, ali numa numa uma coisa mais quase mais bruta de certa forma, né? Não sei se bruta é a palavra certa, mas é uma coisa mais física que está ali representada na tela do que é a tela principal do Museu de Piranga. Enquanto é, essa obra da da Georgina de Albuquerque, né, da Maria Leopoldina, a gente vê ali uma uma representante, do, né, uma imperatriz, é, numa posição pensante, numa posição é, de decidir alguma coisa de uma forma não física, mas mais intelectual, como se ela fosse a, a pessoa por trás dos panos, é, na independência que fez, ali toda a articulação com outras pessoas importantes nesse processo, e aí restava, então, ao Dom Pedro ir lá e fazer a coisa física de não tanta né, importância mas que, de certa forma, foi o que ficou para a história dentro da narrativa do Museu do Piranga. Né? Foi o papel dele como ator ativo, né? como pessoa ativa, herói dessa, dessa independência, enquanto a Maria Leopoldina se coloca ali no retrato do Domenico Fairlout apenas como mãe e esposa, né? quando ela teve justamente um, um, uma, um papel muito mais importante nessa narrativa. E aqui, só para também encerrar, é, tem outras duas obras bastante conhecidas, é, como pinturas históricas, de certa forma, né, não sei se bem históricas, que representa é, obras que não necessariamente são, são, são mais lendas do que né, pinturas históricas, mas aqui a gente tem é, a Iracema e a Moema, né, que são duas índias, e, geralmente, as mulheres, né, as índias, quando vinham representadas nessas pinturas, vinham nessa posição né, de sofrimento, de morte, claramente uma pose sexualizada. Né? As duas estão nuas, é, uma com o rosto tampado e a outra deitada, assim, né? então, é, é Essa é a representação das mulheres na pintura histórica, né, dessa forma complicada. É, e é importante a gente saber disso na hora de escrever então esses artigos na hora que a gente for construir e mostrar ali na Wikipédia, porque é exatamente a Wikipédia que vai dar portas e oferecer o primeiro acesso a esse conhecimento sobre essas obras que a maioria das pessoas vão ter acesso. Né? Então, vamos pensar na construção desse conhecimento juntos. É, e aí, como eu disse, só então voltando um pouco para as atividades da maratona, aqui nessa página nós temos vários links, nós temos a inscrição do evento, para quem ainda não fez, a página do evento, para quem ainda quer achar a página do evento, os artigos para criar, se alguém ainda estiver procurando esses artigos. Temos aqui também o link dessa transmissão no YouTube e dois links muito importantes, que é o link de anotações, que é o link do Witherpad, que é para vocês fazerem alguns comentários, porque aqui a gente vai acabar sendo transmissão daqui a pouco. E aí vamos parar com os comentários no YouTube e aí a gente pode então migrar para comentários dentro desse interpelo desse, desse é, local para anotações e aí em cima tem esse link do grupo que é um grupo que a gente fez justamente para reunir todo mundo dessa maratona para que a gente pode, possa discutir e tirar algumas dúvidas e questões que vocês possam possam ter eu sei que eu já dei uma olhada nos comentários rapidamente eu sei que vocês têm dúvidas e comentários para fazer é, então vocês podem fazer esses comentários lá também esse grupo no grupo me é interessante porque a gente pode continuar além da editatona tona, mas assim, futuramente, para o que vocês precisarem, disponíveis para tirar algumas dúvidas. É, e como eu disse, nós temos né, duas camisetas é, que vocês podem concorrer nesse evento de hoje. E, além disso, nós também temos outros eventos que também vão ter camisetas, é, que são é, os próximos eventos do dia 17 do 4, são os indígenas no museu, dia 8 do 5, que é São Paulo Fotográfica, que né, são as três, são maratonas de edição, né, e no dia 29 do 5, as independências do Brasil, né? são os três temas que nós vamos tratar nos próximos eventos. E aí, no dia 4 do 4, eu esqueci de colocar a data aqui, vou corrigir esse slide, temos o Wikidata Lab número 21, que é um treinamento um pouco mais técnico, para quem já faz parte do Universo Week, mas não é Sim, todo mundo está convidado, até porque a gente vai falar de um assunto muito interessante, que são referências bibliográficas estruturadas. Né? Então, isso, na verdade, é um, é um assunto que interessa a todo mundo, que gosta dessa área de pesquisa, de, de bibliografia, de história, né? que gosta de tratar disso. Além disso, nós também estamos com um Wiki concurso ativo, começou no, dia, no último dia 15, que é o Wikiconcurso Novo Museu de Ipiranga e ele vai até o dia 15, do 6, né, dia 15 de junho, justamente para melhorar artigos é, que já existem também na Wikipédia, que estão no contexto do Museu do Ipiranga. Né? Então, temos quadros, temos artistas, temos figuras históricas, temos movimentos, vários outros temas que podem entrar dentro desse grande universo que é o Museu de Ipiranga. E é isso. É, muito obrigada, gente. Foi bastante longa essa maratona. Espero ter falado... Uh, é, as coisas de forma clara. Eu não sei se tem é, alguma questão específica para eu tratar aqui. Uh, deixa eu dar uma olhadinha. É, eu acho que as pessoas já estão respondendo né, as suas dúvidas. Mas então eu deixo aqui é, o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato comigo. E deixo também, ó, gente, entrem nesses links, então, para a gente poder entrar em contato, tá bom? Sobre tudo que tem a ver sobre esse evento e ajudar vocês nessa, nesses, nessa tarde, tá? Muito obrigada e vejo vocês logo, espero, num evento presencial de preferência